Olá pessoal, vamos dar continuidade com a nossa disciplina de análise computacional de imagens. Na última aula, nós apresentamos alguns vídeos muito legais sobre redes neurais. Redes neurais do tipo perceptos multicamadas. É muito importante a gente entender o que, que são esses perceptos multicamadas, porque as redes neurais convolucionais ela é algo que requer isso como pré-requisito. Né? É, a gente precisa entender redes neurais... É, do tipo Percep ou de camadas, para a gente conseguir né, entender redes neurais convolucionais. É, então, aqui eu vou apresentar alguns vídeos bem legais para vocês estudar um pouquinho sobre este tema. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva e vamos lá, então. Iniciando aqui, pessoal, o primeiro canal que eu vou recomendar para vocês é o canal do Dalcimar Casanova. O do Simar, ele é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E ele tem muitos materiais legais, né? É, tem uma playlist chamada é, Curso de Deep learning né? É, e aqui existem algumas aulas é, muito importantes para quem precisa ter uma introdução sobre o que é redes neurais, o que é um perceptron. Mas, em relação a redes neurais convolucionais, com o objetivo da nossa conversa aqui de hoje, tem essa aula L12, L13, parte 1, parte 2 e parte 3, né? que são muito legais para vocês entenderem o que, é que são redes neurais convolucionais. É, temos aqui alguns vídeos bem legais do Emerson Story. O Emerson, ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e ele também possui muitos vídeos legais sobre este assunto, é, dos quais eu recomendo que vocês assistam. Esse vídeo aqui né, sobre redes neurais convolucionais, ele traz uma abordagem muito interessante para a gente conseguir é, entender o que, é que de fato é essa convolução. Ele utiliza alguns exemplos aqui muito legais, né? É, tem algumas outras aulas muito bacanas, como redes neurais, redes convolucionais profundas, convnets. Ele fala o que, que seriam essas convnets. Tem uma outra aula que seria o Iolo, aí ele fala muitas coisas sobre o Iolo, que é uma tecnologia que também utiliza redes neurais convolucionais para o reconhecimento né, de objetos, reconhecimentos, né, de imagens. E fala também sobre funções de perdas, algumas coisas muito importantes. Tem esse outro vídeo, que ele é muito show, que é o Fast RCNN. e aqui ele fala bastante sobre âncora, sobre bald box, todo o raciocínio né, que a gente tem para que seja possível conseguir colocar essas caixas delimitadoras em torno dos nossos objetos de interesse. É, então tem essa aula aqui, que seria a parte 1, e tem a parte 2 dela, que também é muito legal. E... É, então, pessoal, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos. Se tiver dúvidas, né, é, pode postar aí na forma de comentários ou no canal do professor Emerson, do professor Dalcimar né? É, qualquer coisa, pode postar dúvidas aí no meu canal também, que aí nós vamos conversando, vamos tentar tirar essas dúvidas, ok? E só lembrando que aqui é o meu canal, onde a gente tem essa playlist de análise computacional de imagens, que é onde nós estamos colocando aqui todas as aulas para a gente conseguir fazer uma análise computacional de imagens, é, com foco nas ciências agrárias, mas que pode ser aplicadas em qualquer área do conhecimento. Para quem se não inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com colegas de vocês e até a próxima aula.